Seja bem-vindo ao canal Crochê com Carinho. Hoje eu trouxe a ideia desses três lindos chaveirinhos para vocês fazerem, venderem ou presentear, ou para vocês mesmo, porque não, gente? Olha que linda dessas árvores de Natal. Olha só essa verdinha. Coloquei uma florzinha aqui. Olha só na ponta. Dá para pendurar, para fazer o chaveirinho, tá bom? E vocês vão poder decidir aí qual é a melhor ideia. Para poder colocar, mas tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer porque é bem rápido de fazer. Tenho certeza que quem vocês presentearem ou até mesmo vender vai amar porque é lindo. Olha só, gente! Essa amarelinha, essa verdinha aqui, e claro, essa bolsinha também. Que é um chaveirinho para colocar moeda. Olha só, coloquei um botãozinho bem é bonitinho para poder enfeitar e a gente abre ela. Olha só. Dá para abrir, colocar moeda ou algo bem pequeno para poder carregar, colocar no, na bolsa, no chaveirinho, tá vendo, gente? Façam, eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer, porque é rápido para ser feito, gasta pouquíssimo material e, claro, dá para ganhar um dinheirinho, né? Que vocês acharam. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar e vamos que vamos no nosso crochê, gente. Desde já eu quero desejar a todos um feliz Natal, feliz Ano Novo e que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente com toda sorte de bênção, viu? Seja um bom trabalhador e receba de Deus todas as bênçãos que ele tiver reservado para a sua vida e para a sua família nessas festas.